Olá! Você está iniciando a disciplina Matemática Financeira, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer os principais conceitos, instrumentos e operações da matemática financeira utilizados por empresas e pela sociedade. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Introdução à Matemática Financeira e Capitalização Simples Módulo 2 – Capitalização Composta e Descontos Módulo 3 – Renda e Amortização E módulo 4 – Avaliação de Investimentos e Inflação Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá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 Meu nome é Wesley Oswaldo Pradella Rodrigues, é, irei trabalhar com vocês nessa disciplina. Sou formado em Administração de Empresas e Economia, tenho um mestrado em Agronegócio, um doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. O objetivo de aprendizado dessa disciplina é conhecer os principais conceitos de matemática financeira e seus instrumentos, tanto que lhe permita uma aplicação para sua vida pessoal e dentro do cotidiano da empresa. O objetivo principal dessa disciplina é que vocês compreendam qual que é a importância do dinheiro em relação ao tempo. Ou seja, se eu tomar um empréstimo hoje com a minha empresa, quanto é que eu vou pagar em 60 meses? Quanto que eu vou pagar em 10 anos? E na minha vida pessoal, olha, eu vou financiar uma casa hoje. Se eu financiar por X com essa taxa de juros, será que é viável comprar agora? Será que é viável comprar depois? Tá? Esse é um dos principais objetivos, entender o papel do dinheiro em relação ao tempo. Eu desejo que vocês tenham um bom estudo e aproveitem essa disciplina, tanto para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, que você tenha um diferencial a mais no mercado e na sua carreira. Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados. Procure os canais de atendimento no seu AVE Integração. Te desejo sucesso nessa jornada.